A igreja de Cristo e embora. Esta igreja que aqui tanto é pisada, é criticada, sofre tanta humilhação, pois brevemente ela vai ser arrebatada. Vai embora com Jesus para Sião. Por isso nós sofremos com prazer, porque sabemos que está chegando a hora, um para o outro poder assim dizer, prepara irmão, que está chegando a hora, está chegando a hora. De Cristo ir embora Está chegando, Está chegando a hora Está chegando a hora Está chegando a hora Da igreja de Cristo ir embora A igreja vai embora com Jesus Vai para o céu, para as bodas do Cordeiro E este mundo vai ficar sem ver a luz E o infiel vai gritar de desespero Porque já não haverá mais livramento Grandes temores que aqui jamais se viu